Fala, meus amigos, beleza? Roberto aqui de novo para te dar mais 7 dicas para te ajudar a controlar a ejaculação. Então, fica comigo até o final e aprecie essas dicas valiosíssimas. Mas antes de te passar essas dicas, preciso que você dê um like e se inscreva no canal para que esse vídeo alcance o um maior número de homens possíveis para que eles assim como você acabe de vez com essa maldita ejaculação precoce. Então vamos nessa. Confira. Primeira dica. A tensão muscular está associada à ejaculação precoce. Portanto, investir em atividades que aliviem esse quadro é recomendado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 Lidar com o corpo exposto, vulnerável, ajuda a reduzir a ansiedade. Terceira dica. Técnicas geralmente indicadas para as mulheres são importantes para homens também. Pratique exercícios de queijo, contraindo o músculo pubococígio. Quarta dica. Masturbação ajuda a controlar a ejaculação, mas é preciso algum treino.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 Não faça uso de cremes que prometem reduzir a sensibilidade durante as relações, pois não resolvem o problema e atrapalham o prazer. E essas foram as dicas de hoje. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para receber mais dicas poderosas como essas. Lembrando que vou deixar o link do guia definitivo para acabar de uma vez por todas com a ejaculação precoce, na descrição desse vídeo. Agora é com você. Boa sorte e tamo junto.